Como garantir lucros previsíveis todo mês com o seu negócio online minimalista? Sonomia. Por que, que esse tema é tão importante aqui hoje? Simplesmente porque o ser humano, ele sente muito medo diante do desconhecido. Esse é o nosso aspecto natural, é a nossa atitude comportamental natural, é nos travar diante daquilo que a gente não conhece, não conhece tem segurança, que não está se sentindo confortável. E o medo, como eu disse, ele trava, né? principalmente o medo do fracasso e o medo de ser julgado. E uma das maiores necessidades humana, é, humanas que existe é a segurança. Né? E como que a gente começa a ter segurança? É através do controle, da previsibilidade. Então, o mesmo se aplica para a nossa realidade nos negócios online, no marketing digital. Quanto mais insegurança você tiver, mais incerteza você tiver, mais medo vai se apoderar de ti e o medo paralisa. Então, esse é o grande problema. Por isso que esse tema aqui é fundamental. Esse tema vai te dar segurança e conforto para você poder investir mais no seu negócio, você conseguir crescê-lo e alcançar a estabilidade da previsibilidade do seu negócio, faturamento e acima de tudo lucro, tá? Porque quanto mais variáveis você puder controlar no seu negócio, mais paz de espírito e mais retorno você vai ter. Então o grande desafio aqui é você conseguir controlar aquilo que é controlável e não ficar criando expectativa de que vai controlar tudo, porque essa é uma fórmula para você se frustrar. Se você quiser controlar tudo, achar que pode controlar todas as variáveis, principalmente as externas, que não dependem diretamente de você, você vai cair numa ilusão e vai se sentir eternamente frustrado, achando que nunca é bom o suficiente, achando que sempre é culpa de alguém, se vitimizando, né? terceirizando a responsabilidade. Então, é importante é você focar naquilo que está dentro do seu controle, é isso que a gente vai ver aqui hoje, tá? E um negócio, ele só é um negócio quando ele tem lucro constante e previsível. O que isso quer dizer? Quando você consegue criar um sistema que patrocine o seu estilo de vida mensalmente. Porque você tem contas para pagar, você tem uma família, você tem seus interesses, suas paixões, suas viagens, seus confortos. E o negócio ele tem que alimentar a sua vida no final do dia. Né? Porque não adianta nada você criar um negócio apenas para produzir riqueza e muito faturamento se no final do mês não está entrando dinheiro ali no seu bolso para pagar as contas. Então, o negócio ele só se torna sustentável quando você tem lucro e quando esse lucro ele se torna lucro constante. Quando você começa a ter previsibilidade e você começa a ver que todo mês... Esse negócio, esse seu projeto, esse seu produto está pagando as contas e, quem sabe, sobrando aí para você reinvestir naquilo que importa. E quais são os princípios básicos que eu quero trazer aqui para ti? Porque essa previsibilidade, essa constância, essa segurança, ela vem a partir de um elemento tá? principal, que é você criar uma mentalidade de funil. E o que, que é a mentalidade de funil? É uma mentalidade onde você vai trabalhar uma lógica de conversões. E que, que é o isso? Que, que isso quer dizer? Você vai ter etapas numa jornada da pessoa te conhecer até virar cliente e de repente ter um super fã né? e ficar com você durante muito tempo. Então, essas lógicas de conversões elas vão desde a etapa lá onde você vai trazer vai atrair um tráfego que pode ser via tráfego pago, anúncios, né, publicidade, ou tráfego orgânico, que é através da produção de conteúdo, de um post, de uma live como essa aqui que eu estou fazendo, né, de uma imagem que você posta e faz uma chamada para uma ação no texto, de um stories que você né, posta também. Então, o tráfego ele pode vir de maneira orgânica ou paga. Né? E aí, do tráfego que você vai ter visitantes. Desses visitantes, eles vão se tornar leads, né? Desses leads, você vai ter a oportunidade de torná-los clientes. E assim, a cada etapa desse funil, você vai tendo conversões. Então, por exemplo, se 100 pessoas assistem o seu anúncio pago. E dessas 100 pessoas, você consegue trazer 50 visitantes para uma página de inscrição. Tá? de um evento, de uma aula gratuita, de uma aula é, paga que você vai dar, o que foi. Então, de 100 pessoas que assistiram o seu anúncio, 50 vão visitar a sua página. Agora, desses visitantes na sua página, quantos se inscrevem? Vamos dizer que 25 se inscrevam. Então, dos 100 que viram o seu anúncio, você já tem aí 50 que chegaram na página de visitantes, então você tem 50% de uma conversão ali, né? metade. Dos 50, 25 se inscreveram, você tem mais 50% de conversão. Desses que se inscreveram, vamos dizer, dos 25, vamos dizer que, para facilitar a conta, 2.5 pessoas compraram. Né? Duas pessoas compraram. Então você vai ter o quê? Nesse momento... 2 dividido por 25 dá mais ou menos 10% de conversão. Então você vai trazendo essas conversões a cada uma das etapas. E isso são oportunidades para você otimizando cada uma, cada um desses degraus, cada um desses passos para você ter uma maior conversão lá no final. Então de 100 pessoas que viram lá no topo o seu anúncio, duas compraram. Então você tem uma conversão total aí de 2%, 2 dividido por 100. Então essa é uma lógica simples, que Uma vez que você começa a interiorizar, você passa a entender que é tudo uma questão de você trazer mais pessoas para o seu funil e melhorar as conversões entre cada uma das etapas. Esse é um processo de vendas no final do dia. Né? Esse é o princípio por detrás, essa mentalidade de funil que vai te ajudar a trazer previsibilidade. Por quê? Porque a partir do momento que você traz uma clareza e repete, repete, repete, você começa a ver que ação após ação você tem tal tipo de conversão, vamos dizer que você tenha 2% de conversão, tendo 100 pessoas assistindo o seu tráfego, se você mantiver essa conversão e mil pessoas assistirem o seu tráfego, em vez de duas vendas, você vai ter 20 vendas, 10 vezes mais. Se 10 mil pessoas assistirem o seu tráfego, mesma coisa, você vai multiplicando, e assim você vai mantendo essa conversão é a fórmula que você precisa para escalar de duas vendas para 20 vendas para 200 vendas para mil vendas e aí é o desafio de você sempre manter esse nível de conversão tá esse é o princípio da mentalidade de funil por detrás aí que serve para qualquer área qualquer negócio né? e a gente vai trazer adaptações aqui para simplificar para vocês o conceito dos negócios online minimalistas, tá? que eu vou explorar com mais detalhe no evento que começa segunda-feira, dia 6 de dezembro, eu vou dar um treinamento porrada, gratuito, aí sobre negócios online minimalistas, onde eu vou passar por todos os pilares, todo o passo a passo, para te mostrar como que o um Nomi pode te dar aí um lucro de cinco dígitos ou mais, ou seja, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil reais, até 50 mil reais todo mês de lucro, não faturamento, caindo na sua conta, você trabalhando quatro horas por dia, tá? Quatro, cinco, seis, mas trabalhando de forma muito intencional, essencialista, focando só naquilo que importa para te trazer um retorno. Óbvio que é uma construção, né? Do dia para o outro, você não vai alcançar isso na primeira semana, provavelmente não vai alcançar no primeiro mês, nem nos primeiros três meses esse patamar. Tem gente que até alcança, tá? Mas não é a regra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 Então, a primeira coisa, você pode fazer um anúncio com um call to action, né, uma chamada para ação. Esse anúncio, ele pode ser uma imagem ou pode ser um vídeo. Como provavelmente vocês já viram anúncios meus, né, você traz uma imagem com um textinho embaixo, ou um vídeo onde nesse vídeo você explica né, o que, que para que, que você está chamando a pessoa, né, para onde que você está levando essa pessoa. E aí você, nesse anúncio, pode falar, por exemplo, vou... É, vamos fazer, eu estou te convidando aqui para uma aula gratuita, onde você vai entender o passo a passo aqui dos negócios online minimalistas e vai conseguir lucrar cinco dígitos trabalhando quatro horas por dia. Então eu desperto sua curiosidade, você fala, pô, isso daí é interessante, estou afim. E aí, baixa, aí, qual é a chamada para ação? Basta você clicar aqui embaixo, nesse botão, para entrar num grupo do WhatsApp e nesse grupo você vai receber alguns conteúdos e o link para assistir a aula. Então, essa chamada para ação você leva para algum lugar, que pode ser WhatsApp, um grupo, pode ser uma página de inscrição, mas aqui eu estou facilitando ao máximo para você não ter muita tecnologia envolvida. Então, você leva para um grupo no WhatsApp e aí você precisa fazer o quê? Aquecer essa galera, porque vai ter uma galera entrando e de repente você vai fazer uma aula ao vivo que é na quinta-feira e tem gente entrando na terça. Então, é legal você... Aquecer, dar um conteúdo para aumentar a sua autoridade, para você aumentar, é, dar alguma prova social. Então, o ideal nesse material aqui gratuito que você vai usar para aquecer é você gerar uma excelente, primeira boa impressão, você aumentar o nível de consciência dessa pessoa de que você tem a melhor solução para o problema que ela está vivenciando hoje, você despertar a curiosidade, trabalhar né, esse gatilho da curiosidade, onde você dá algumas pinceladas sobre o que você vai mostrar na aula para a pessoa ter mais tesão de estar lá contigo ao vivo. Você vai ativar reciprocidade, porque se você der um material que gere valor ali na vida da pessoa, ela já vai estar tá mais disposta a ouvir o que você tem para oferecer. E aqui você pode ter, por exemplo, o um manual do evento com todos os detalhes do de que vai rolar, vídeos de conteúdo, você pode dar uma amostra, pode ser uma gravação de uma aula, ou de, uma, de um pedaço de mentoria, ou de uma live que você fez, pode ser uma ferramenta, um exercício, para ele já ter uma pequena vitória, você pode rodar uma pesquisa para conhecer melhor né, a, a sua audiência, você pode também compartilhar histórias de sucesso, né, casos de sucesso, estudos de casos, depoimentos, de pessoas que já passaram pelo seu método, pelo seu produto, você pode responder perguntas, abrir esse grupo né, para a pessoa ouvir um pouquinho sua voz, desenvolver um pouco mais de, de confiança. Você pode mandar uma playlist de vídeos ou de música também para criar um ambiente, enfim. Tem uma série de exemplos aqui, ideias, que vocês podem utilizar para aquecer essas pessoas para elas irem para a sua aula. O grande objetivo é levá-las para a aula. Então, lembra aqui ó, do, da lógica do funil? Um anúncio que vai levar essa galera aqui para o grupo do WhatsApp, então eles vão se tornar leads, e aí assistindo a aula, né, que vai ser uma oportunidade aqui de você vender algo, né, gerar bastante valor, servir, gerar um conteúdo legal e no final fazer uma oferta, ali eles vão ter a oportunidade de se tornar clientes. Então você vai criando essas métricas, né, essas conversões do dessa etapa 1 um aqui, do anúncio, quantas pessoas que assistiram o anúncio foram para o grupo do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, quantas pessoas foram para a ação de venda. Que essa venda aqui, estou dando exemplo da aula ao vivo, mas ela pode ser feita de várias formas também. Ela pode ser feita na venda no 1 a 1, se você não quiser levar para o grupo do WhatsApp, pode ser para o seu número de negócio, o né, seu número profissional. Essa venda aqui no 1 a 1 pode ser via texto, pode ser via áudio, você pode fazer uma videochamada. Então vai depender né, do quanto você quer se expor, da troca, do formato que você acredita que funciona melhor para o seu público. Pode ser uma aula ao vivo, como eu expliquei, né? onde você vai ter uma data e a pessoa vai entrar ao vivo e você vai dar um puta conteúdo e no final fazer uma oferta. Pode ser uma aula gravada, para quem não quer fazer ao vivo e já tem experiência e conteúdo validado, pode fazer uma aula gravada. Pode ser uma sequência de aulas, que é um formato de lançamento ou um desafio também mas aqui envolve uma complexidade maior. Então, dando exemplo aqui bem concreto, só para tangibilizar para vocês essas três ações aqui né, do funil. Aqui eu vou trazer em números. Então, por exemplo, mil pessoas assistem ao seu anúncio. E aí, dessas mil pessoas que assistem, 100 clicam. Então, o que você tem aqui de primeira conversão? Você tem 10% de click-through rate, que é o que eles chamam CTR, né? que é a cada mil pessoas... Que assistiram sem clicaram, ou seja, 100 dividido por mil vai dar 10 um em cada 10. E aí, se você investir, vamos dizer que você investiu 500 reais aqui, e desses 500 reais, né, você teve 100 pessoas entrando no grupo do WhatsApp, então isso quer dizer que o custo do lead, ou seja, o lead. É, a pessoa que entrou no seu WhatsApp que é o contato que você teve ali para ter uma comunicação mais direta se você investiu 500 reais você teve 100 pessoas no seu grupo né 500 dividido por 100 vai dar cinco que é o custo pelo lead tenho 100 leads investi 500 reais né então a cada lead foi R$ reais que investir então essa é uma outra métrica que, que você vai ter dentro dessa mentalidade de funil Aí vamos dizer que das 100 pessoas no grupo do WhatsApp, 40 assistiram a aula ao vivo. Então você tem aqui uma outra taxa, que é a taxa de comparecimento. Então das 100 pessoas, que eram 100 potenciais pessoas para assistir a sua aula ali no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, 40 assistiram. Então você tem 40%, né? 40 dividido por 100. Aí dessas 40 que assistiram a sua aula... Vamos dizer que duas compraram uma mentoria sua de mil reais. Então, duas comprando uma mentoria de mil reais, vamos dizer que foram quatro encontros né, que você vai dar, é uma mentoria individual. Duas pessoas investiram, então você teve um faturamento de R$ mil reais nessa aula. Né? Então, o que, que isso quer dizer? Você teve 5% de conversão, que é 2 dividido por 40%. Então, a cada é, 10 pessoas que assistiram a aula, metade de uma pessoa comprou. Né? Então, a conversão aqui é 2 dividido por 40. 5% de conversão. E você também teve um ROAS, que é o retorno, é Return on Ad Spent, que é o retorno sobre o quanto você investiu em ads, em publicidade. Então, você aqui, como investiu 500 reais e vendeu duas é, você investiu 500 reais e faturou 2 mil reais quer dizer que a cada um real que você investiu né você investiu 500 faturou 2 mil a cada um real você faturou você teve de retorno quatro reais então esse daqui essa daqui é uma outra métrica muito importante de conversão então aqui você acaba tendo algumas conversões né, lembrando aqui da da lógica de funil que uma vez que você faça isso, uma, duas, três, quatro vezes, você mantenha conversões parecidas, o que, que você traz aqui? Previsibilidade. E aí você sabe que ao investir 500 reais, você vai tirar de faturamento dois mil reais, e isso vai te dar um ROAS 4. Então, se você investir da próxima vez mil reais, dois mil reais, dez mil reais e mantiver essas conversões, você vai ter. Quatro vezes esse retorno. Então, em vez de investir mil reais, você vai faturar quatro mil. Se você investir dois mil reais, dois vezes quatro, né? oito mil reais. E assim por diante, se você mantiver essas conversões. Aí você traz o quê? Previsibilidade. Porque todo mês você vai ter esses números aí. E aí vai ter sazonalidade tal. e tal. aí quanto mais tempo você tiver esses ciclos, mais previsibilidade você vai ter sobre também as variações. Aí você vai ver que tal mês ou tal período do mês as pessoas compram menos, ou tal mês as pessoas compram mais, e assim por e... diante. Tá? Então, isso vai te dar essa visão de é, previsibilidade. E como eu falei, a conclusão aqui é se você mantiver essas conversões, investindo 5 mil, você vai ter um retorno de... Eita, Raul! Você vai ter um retorno de 20 mil. Né? E um lucro de 15 mil porque você vai, é, o faturamento é 20 mil, mas você investiu 5 mil, então 20 menos 5, 15 mil de lucro aí no seu bolso. que são belíssimos cinco dígitos aí para que você possa começar a patrocinar o seu estilo de vida, tá? Então, só para te dar uma, uma noção, assim, de valores e tal, isso é super real, é super possível, são métricas que acontecem nos meus negócios, nos negócios de alunos que eu ajudo, então é tudo aqui muito realista, tá? E aí você tem o quê? Uma oportunidade, todo mês, todos os dias, de você otimizar cada uma dessas conversões. Você pode melhorar aqui a parte do clique, você pode melhorar o custo por lead, você pode melhorar a taxa de comparecimento. Como? Né? Cada um desses. Fazendo mais criativos, fazendo anúncios é, diferenciados, testando. É, você pode aqui, é, na taxa de comparecimento, aquecer melhor essas pessoas trazer mais curiosidade, estimular mais essas pessoas a entrarem na aula. A conversão, como que você melhora? Melhorando a sua aula, melhorando a sua oferta, melhorando a sua narrativa, contando melhores histórias, sendo mais persuasivo. E aí, como resultado, isso daqui também vai melhorar. Tá? Então, é uma oportunidade para você ajustar cada uma dessas etapas. Por isso, é uma forma progressiva, contínua e muito segura de você ir trabalhando. Beleza? Ficou claro? Galera, pode botar perguntas aí, porque a parte da aula foi isso, vou responder umas perguntinhas e já vou trazer a Renata Couto aqui, uma queridíssima, para explicar o projeto dela e também fazer uma mentoria aqui, Express, para ser fator de soma o máximo possível na vida dela e no projeto dela. Beleza? Então, dúvidas vocês podem ir colocando aqui. Eu vou compartilhar esse mapa mental lá com a galera da tribo, tá? Então vou exportar aqui depois o PDF e mandar pra vocês, vocês vão poder rever tudo direitinho. O que, que a galera tem que conhecer, hein, Gui? Um negócio online, mas... Que são os nomis, galera, que é uma é. forma diferente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 <risos> Muito bom. E, e agora, então, vamos falar com a doutora Renata. Então, Renata, pode vir aí. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Tô tô me ouvindo. ouvindo. Perfeito. vocês estão ouvindo a Renata, bota um joinha aí no, no chat, se todo mundo está ouvindo bem. Mas eu acho que sim, porque eu estou te ouvindo bem. Então, Renata, ó, super. Eu acho que eu que travei. Deixa eu... Ah, não. Agora eu voltei. Então, ó, conta para a galera um pouquinho quem é a Renata, né, o seu projeto, né, e explica qual é o seu maior desafio hoje, para que eu possa te ajudar e possa investir esse nosso tempo aqui juntos para te ajudar da melhor forma possível. Tá bom. Então, eu sou Renata Couto, tenho 45 anos, eu sou formada em administração, mas eu recentemente, há quase três anos, dois anos e meio, eu comecei a estudar educação financeira com o objetivo pessoal de organizar a minha vida financeira e vi aí uma oportunidade de levar isso para outras pessoas, entendendo que hoje mais de 65 milhões de brasileiros estão com problemas financeiros. Isso porque faltou uma base sólida, um ensinamento lá desde a infância, de o dinheiro, de como guardar o dinheiro, e aí eu resolvi partir para esse trabalho de educação financeira e oferecer um serviço de mentoria, consultoria, com aquilo que eu aprendi. E aí, em fevereiro desse ano, eu criei uma página no Instagram, comecei a, a divulgar esse trabalho, fazendo alguns posts, colocando informações de dicas de como organizar, como sair das dívidas, só que aí eu comecei primeiro fazendo essa, esse trabalho de orientação e depois eu busquei trabalhar com as pessoas, a mentoria e a consultoria. Consegui alguns clientes, tive até alguns depoimentos que já estão até lá no meu Instagram. E aí é, fui amadurecendo, né, validando, como você diz, o produto através dessas mentorias, se de fato tinha validade o que eu estava mostrando, se as pessoas estavam conseguindo trazer resultado. Só que aí chegou um ponto que eu travei, porque eu ainda trabalho é, CLT o tempo todo, né, de 8 às 18 horas. Então, começou a ter a questão de tempo, de dedicação. E aí, eu pensei de trazer um produto online, ou mentorias em grupos, né, que eu pudesse trabalhar um número maior de pessoas, trazer um recurso maior de retorno financeiro em cima desse trabalho, mas com o objetivo maior de servir as pessoas é, trabalhando as dores, né, trazendo resultado para essas dores que elas têm. E aí, é, o meu grande dificultador hoje é exatamente colocar no ar. Porque a ideia do meu avatar, eu tenho formada, quem são as pessoas que eu quero trabalhar, qual o público que eu quero atender. É, o formato de, desse trabalho, que seria parte online, parte ao vivo, para eu poder interagir com o público, eu tenho a estrutura, mas eu ainda não consegui gravar as aulas, é, colocar é, esses detalhes que poderiam ser trabalhados com as pessoas, né? e depois disso entrar aí na parte da, da, da venda. Então, hoje, qual está sendo o meu trabalho? Eu trabalho com divulgação no WhatsApp, por indicação, teve vários clientes que me procuraram através de indicação, eu atendi uma, teve resultado, vou te indicar para o fulano. Então, foi através desse trabalho e no próprio Instagram, Instagram, né, que eu faço as divulgações e as pessoas chamam no direct, ou fazem alguma proposta, alguma coisa, e aí eu vou retornando. Então, está sendo esse o trabalho, ele está acontecendo aos poucos, mas eu ainda não consegui ter o meu mínimo, né? o meu produto mínimo ali para eu colocar ele no ar e começar a vender nesse formato. Ótimo, perfeito, He, obrigado, parabéns aí. Eu sei que é um desafio levar em paralelo né, na CLT, mas você está fazendo de uma forma brilhante, que é com segurança, que é, é testando, experimentando no seu ritmo também, sem explodir é, em termos de, de burnout, né, para que você consiga fazer essa transição da maneira mais sólida e sustentável possível. Né? Então, pelo que eu entendi, você já vem fazendo vendas num a um, individuais, correto? Sim, correto. Perfeito. Minha câmera também está travando aqui, mas o meu áudio você está ouvindo direto, tá bom? Estou ouvindo sim. Ótimo. Tá. É, então, seu seu objetivo agora é você começar a criar um formato mais escalável para você trazer mais pessoas e não depender só da entrega num a um, que toma muito tempo e hoje, por você ainda tá em paralelo, você, você quer fazer ou em grupo. E fazer uma, uma espécie de curseria, que é curso mais mentoria, né? Um pouco de aula gravada e um pouco de ao vivo, mas só que em grupo. É isso? Exato. Ótimo, perfeito. Então, é, método está validado, porque você já entregou no 1 a 1, né? Você já fez quantas entregas no 1 a 1, até agora, mais ou menos? De acompanhamento fim a fim, foram 13 pessoas. 3 ou 13, não entendi, desculpa. 13. 13. 13, excelente, então, é, vários depoimentos, mapa validado, né, passo um, passo 2, passo três, tal, perfeito. Isso você já está com as validações que você precisa. Agora, você precisa ajustar um pouco para uma dinâmica em grupo, você precificar de uma forma também em grupo, que é bem diferente da, da individual, e você precisa fazer o primeiro piloto, tá? Esse primeiro piloto, um ponto de mentalidade importante, é você tirar a pressão de é, ser um, um, um sucesso de vendas. Tá? Porque o grande objetivo desse primeiro piloto vai ser aprendizado e validação desse novo formato. Então, o mais importante de tudo agora é você criar uma primeira turma e essa primeira turma... É, aí você vai definir quantas pessoas... Você já pensou dentro do seu método qual é o máximo de pessoas que você pode atender em grupo? E o que, que seria o um mínimo ideal? É, O mínimo seriam cinco pessoas e o máximo dez. Ótimo, perfeito. Então você vai trabalhar para ter pelo menos essas cinco pessoas aí. Idealmente todas pagas e mesmo que não... Vamos dizer que você tenha quatro pagas e não está conseguindo a quinta tal vale a pena botar uma pessoa pro bono também, aí você, dentro das suas conversas, você já deve ter algumas pessoas identificadas, e o importante é, é, é nascer, tá? E aí, qual é a melhor forma de você botar um projeto no ar? É escolher uma data. E você está num excelente momento do ano, que é final de ano, início de ano, vida nova, finanças novas, vamos dar um reboot aí, reboot, vamos aproveitar o 13º para organizar a casa, para vocês começarem 2021 2021 né, com, com um planejamento correto, sem dívida, blá, blá, blá, tal, e todos os benefícios que você tem aí, já cultivando é, na, na, nas suas narrativas, nas formas como você vem vendendo no 1 um a 1. Um. Então, escolhe uma data para começar, porque quando você tem uma data, infelizmente tem uma, uma lei que se chama Lei de Parkinson, que acaba nos dominando muito e nos fazendo postergar até o último momento, que é aquela lei que você, a maioria das pessoas sempre vai deixar para as últimas horas para fazer tudo o que precisa. Então, é aquela estudar para a prova que é na segunda-feira, que a gente tem três meses para estudar, mas vai estudar no fim de semana antes da prova. É, é aquele... Aquele planejamento de antecipação, você tem três meses para lançar um projeto, mas é só na última semana que você dá um gás absurdo e bota no ar. Então, a gente, infelizmente, o natural do ser humano também é postergar até o último momento. Inclusive, a lei de Parkinson é isso e tem um nome. Então, é algo que os cientistas identificaram como padrão. Então, escolhe uma data se organiza em função dessa data com um retro planning, né? Vamos dizer que você escolha, eu vou lançar dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, isso vai me dar aqui mais ou menos, né, hoje é dia 30, então vai me dar uns 13 dias. Desses 13 dias, o que, que você consegue fazer de ações de venda, divulgação, e dentro do que você consegue fazer, você vai. Do jeito que você tem, recursos disponíveis agora porque a primeira vez não vai ser perfeita e nem deve ser perfeita ela deve acontecer ela deve ser bem feita né não quer dizer que tem muita aquela frase né melhor feito do que perfeito eu prefiro melhor bem feito do que perfeito então faz da melhor forma possível mas você vai ver que quando você botar no ar e nada como um deadline para te ajudar a, a, a, a se botar em movimento você vai ter tanto aprendizado que é exatamente o, mesmo, exatamente o mesmo princípio que você teve com as individuais. A primeira talvez tenha demorado mais, foi difícil, você estava insegura, não sabia se ia dar certo, se o método funcionava tal. Você fez a primeira, deu certo. A segunda você já fez melhor ainda. A terceira, melhor ainda. A décima, você tirou onda com o pé nas costas, estava lá, garotona, já explicando todo o método, tendo mais resultado... E a tendência é melhorar cada vez mais, porque você vai desenvolvendo músculo de aprendizado prático, real, que é a verdadeira escola. Né? O aprendizado teórico é importante para dar uma, um sustento, uma solidez, uma robustez no que você vai ensinar, mas nada como substituir a prática. Né? A prática ela é insubstituível para o crescimento. Então, vai lá, escolhe uma data, idealmente em dezembro ainda, e você vai ter uma meta aí de colocar cinco pessoas no mínimo dentro dessa turma, tá? Se você conseguiu as cinco, vai, faz que nem a Dilma. Vai lá e atingiu a meta, dobra a meta. E aí vai, né? Sete, oito e tal. Mas sem expectativa de, ah, eu preciso vender dez. E só quando eu vender dez, serei feliz. Não. Né, você precisa realizar, independente, tá? Então, a intenção são cinco pessoas. Se você conseguir mais, perfeito. E aí, você vai vender da mesma forma que você vem vendendo hoje, através do WhatsApp, através do Instagram, postando conteúdos, levando para o direct, para você ter uma venda num a um. Então a venda agora vai ser guerrilha total, num a um, como você já vem fazendo, indicação, conversa com a galera é, que participou da individual, vê se tem interesse e se é em, em grupo, talvez traga coisas complementares para quem participou da individual ainda veja valor, porque é muito mais fácil você vender para quem já comprou de você, porque tem a confiança, já te conhece, sabe que você tem um trabalho sério, sabe que você entrega. Então, de repente, a experiência em grupo, ela vai ser complementar à experiência individual, porque tem inteligência coletiva, tem a interação, tem a troca, tem um aprender com o outro, né? que nem na nossa mentoria, que você faz parte. Né? Quando, eu, quando eu faço uma mentoria aprofundada no caso de sucesso do Arnaldo, da GC, no seu caso, todo mundo que está ouvindo ali se inspira e aprende também. Então, o aprendizado coletivo também tem um valor muito grande. E, de repente, quem já, dessas 13 pessoas que já passaram contigo, talvez algumas tenham interesse de fazer parte dessa mentoria em grupo. E aí você pode dar até um desconto para essa pessoa, algo assim. E aí, nessa venda no 1 a 1, você vai ter as 5 pessoas. Fechou essas 5 pessoas, vai começar agora um ciclo de aprendizado e validação do formato em grupo. E nesse primeiro ciclo, você não precisa ter nada gravado, tá? Você pode ir com tudo ao vivo, porque nesses encontros, você vai gravar os encontros e esses primeiros encontros já vão ser as gravações para na segunda turma você falar que tem gravação. Então, é, é a lógica do curso ao vivo. Né? Você não precisa criar o curso todo para vender o curso. Você pode entregar o curso ao vivo, a primeira versão dele. E aí, na segunda, você vai entender que aquela dinâmica que você pensou em grupo, que ia durar uma hora, durou duas horas. Então, você vai precisar ajustar tal coisa. De repente, você poderia ter passado um pré-exercício para as pessoas fazerem antes de chegar na mentoria, que isso já economizaria um tempo, ou você poderia ter mandado um áudio. Aí você vai aprendendo uma série de dinâmicas para quando você for criar a próxima turma, você já pode, com antecipação, utilizar elementos do ao vivo que você gravou para, para a experiência como um todo, ou você gravar do zero, já sabendo que funciona de tal forma ou não funciona de tal forma porque vai ser muito mais efetiva a sua energia investida em gravação em material em PDF em o que for depois de você ter realizado porque pode ter certeza que hoje essa mentoria em grupo ela vai ser muito mais assertiva do que se você tivesse começado 10 casos atrás se você fosse pensar né, no método, porque agora você tem 13 entregas, já que validaram o método. Então, a criação da sua mentoria em grupo vai ser muito mais simples, muito mais rápida e com muito mais sucesso, sem dúvida. E essa é uma lógica que você vai evoluindo. Aí, na terceira turma, de repente, você já tem vários vídeos novos gravados numa qualidade legal tal, e aí você vai evoluindo, né, turma a turma, e você vai vendo que talvez... Agora que já tem mais recursos criados, em vez de 10 pessoas, eu consigo vender para uma turma de 20. E daqui a pouco eu posso vender para uma turma de 30. Daqui a pouco eu posso escalar mentorias em grupo, porque eu vou ter tutores me ajudando também, trabalhando em pequenos grupos e tal. E aí você vai ter um monte de aprendizado legal. Mas o mais importante é realmente superar essa trava inicial de fazer. E nada uhum. melhor do que um belo deadline, uma data, e você fala, oh, beleza, e aí eu vou, vou trabalhar com outra coisa muito importante que vai te ajudar também, que é o comprometimento público. Então, eu quero saber, Renata Couto, você se compromete em fazer esse experimento ainda em 2021 ou você quer em outra data? Eu tenho uma data que seria 15 de janeiro. Tá ótimo. Que aí eu entraria o 2022 com um propósito, planejamento. Já Perfeito. trabalharia a pessoa pensando ali a longo prazo, os 12 meses dela do ano, qual que vai ser o resultado que ela espera. Ótimo. Então você já tem a data. Perfeito. Sabendo que dezembro sempre nessa parte de planejamento tem a tendência de funcionar melhor do que meados de janeiro, tá? Porque as pessoas têm ali a, a, a, os feriados, final do ano, essa mentalidade de ali, eu vou refazer minha vida toda e 2022 vai ser diferente, é, mas não, aí teria que ser tipo primeira quinzena né, de, de dezembro, mas se tiver muito em cima, porque você está fazendo em paralelo tal, 15 de janeiro está lindo, e aí você faz um retroplanning do 15 de janeiro até hoje para você entender as ações necessárias que você vai ter que implementar. Então, o ideal é você já, por exemplo, você pode ter duas intenções, duas metas: vender cinco em dezembro e vender outras que vai ser um super plus em janeiro. E aí você, você traz, você aproxima um pouco mais a, a, as metas, porque 15 de janeiro é muito longe, vai comer rabanada pra caramba, vai ter um monte de gente na casa, árvore de Natal, né, né, né, que isso vai te desviar, sem dúvida, do, do foco, né, do essencial aí que é a venda da sua mentoria. Então, minha sugestão é traz uma submeta um, um sub um, um marco né para dezembro até 13 de dezembro até semana que vem algo assim para que fique mais concreto para ti o compromisso com você tá porque assim você já vai se botar em movimento e não vai ficar assim ah 15 de janeiro Ah então eu vou primeira semana de janeiro eu vou fazer as coisas tal eu sei que você é super organizada você é super comprometida e isso não vai acontecer porque você Talvez seja diferente da maioria, mas é muita carga inconsciente, coletiva e herdada, familiar, de ambiente que a gente está, o ambiente da CLT que você está e tal, que isso vai te influenciar, sem dúvida, não é só a Renata, né? é todo o, o ambiente externo onde você está presente também, que, que pode te fazer derrapar um pouquinho. Então, minha sugestão é, traz para dezembro uma meta inicial, que pode ser... É, ou produzir os conteúdos de venda, ou fazer uma aula que vende, ou você fazer, entrar em contato pelo menos com 20 pessoas num a um para tentar fazer a venda, enfim, algo que te bote em movimento, já te dê uma sensação de, de estar em movimento em direção a essa venda da mentoria. E 15 de janeiro, quero ver você compartilhando lá na tribo. Galera, fechei minha primeira mentoria Dez pessoas lindas aqui investiram tanto, lucrei tanto, ou vou de férias depois da mentoria para tal lugar. É isso que eu quero ver. Tá bom? E só mais uma questão, Uia. é Por exemplo, essa primeira turma, não necessariamente eu preciso usar uma plataforma para eu poder iniciar. Eu posso usar lá um grupo de Zoom, colocar um coletivo no WhatsApp e depois partir para uma plataforma para poder fazer isso de uma forma mais diferenciada. Exato. Lembra do conceito né, do produto mínimo viável, do é do, do método mínimo viável. Então, vamos simplificar ao máximo. Não se preocupa com plataforma, como vai ser a entrega ao vivo. Você vai criar um grupo do WhatsApp, as pessoas vão estar nesse grupo, 5 a 10 pessoas. Você vai mandando o link do Zoom, onde você vai poder gravar esses encontros, ou no Google Meet, aonde você achar melhor. Pagamento via Pix, via transferência. Ah, mas eu preciso parcelar, tal, e então, tal, às vezes... Você já tem mais ou menos ideia do valor? Já definiu? O inicial, eu tinha colocado até nas nossas propostas lá da mentoria, seria, era 297, o lançamento, né? e depois que isso fosse evoluindo aí sim eu ia precificar de uma forma diferenciada porque aí eu ia aumentar o conteúdo né, trazer coisas diferentes então assim inicialmente esse mínimo seria 297 e quantos encontros em grupo seriam cinco cinco encontros em grupo tá é, no futuro você vai poder cobrar bem mais tá esse o valor que você vai gerar né, em termos de percepção, em termos de entrega, né, cinco encontros ao vivo, tal, você poderia cobrar facilmente esse valor por encontro. Tá? Então, eu vejo esse produto sendo vendido daqui a pouco por R$ 1.500, né, os uhum. cinco encontros, R$ é, reais de boa. Então, como está sendo o primeiro, R$ 2.97, ótimo. E aí, eu acho que não tem necessidade de parcelamento, vai no Pix. E aí, o máximo que você pode fazer, pô, não tenho 297 para investir no Pix e tal, agora. Você pode. Os cinco encontros vão ser o quê? Um a cada semana, um a cada 15 dias. Como que é a lógica que você está pensando? Um a cada 15 dias. Um a cada 15 dias. Então, isso daria mais ou menos. É, são dois, então, dois meses e meia. Dois meses e meio.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 um negócio online minimalista. Então, clica aqui embaixo, você não vai se arrepender. Show! Então, só para concluir. É... Então, você tem uma entrega de dois meses e meio, então o máximo que você pode permitir no pagamento é fazer dois Pixs, ou no máximo três, assim, que é o tamanho, do... é o período onde você vai entregar, né? fazer a entrega. Então, começa assim, simplificando e tal, e depois você hum. vai para... Plataformas Eduis, Hotmart e tal, que assim você vai conseguir é, permitir que as pessoas parcelem mais vezes, aí você vai poder ter uma entrega mais automatizada. Entra uma pastinha no Google Drive, uma pastinha no Google Drive, ou os encontros ali no Zoom, já vai estar tá lindo. Beleza? Beleza. É, até sobre essa questão de pagamento é, eu acabei fazendo para uma cliente né ela preferia a forma de pagamento no boleto e eu abri uma conta no Inter e o Inter me oferece essa opção de gerar um boleto de depósito, aí eu gero o boleto com código de barras linha digitável, mando para a pessoa e a pessoa paga e depois ali da compensação já está o dinheiro na conta, então isso também foi um facilitador isso no início para validar, para ganhar em velocidade é importante e depois se formaliza tudo, né? Mei tal, nota fiscal, é, que é importante, né? Para o negócio depois prosperar e crescer, né? É importante estar todo redondinho. Mas no sim. início para você ganhar velocidade e reduzir burocracias, dá para, dá para fazer assim. Legal. Beleza. Beleza. E aí fez sentido para ti? Gerou valor? Muito valor, muito. É, mais bom. insights, né? Para eu poder... Agora eu assumi um compromisso em público, né? É, agora você falou para mais de 15 milhões de pessoas te assistindo aqui ao vivo. Então, ó, agora as pessoas vão te cobrar aí. Ó, já tem... As pessoas já tem o seu arroba, né? Renata Couto, ó, agora não tem para onde você fugir. Exato. Beleza. Então, Bem, Rê, obrigado, obrigado. Obrigado pela sua presença. É, obrigado por expor aí o seu, seu desafio e que bom que gerou valor para ti, tá? Então vou dar as mensagens finais aqui e te agradecer novamente. Grande Deus. Tá bom, agradeço a oportunidade mais uma vez, muito obrigado. Nada, tamo junto.